Provérbios Capítulo 2, Bíblia Versão Viva Jovem, se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber a verdade. Se você pedir inteligência e compreensão a Deus, se procurar a sabedoria como um tesouro escondido ou uma grande fortuna em dinheiro, você certamente vai encontrar. Saberá enfim o que significa honrar e obedecer ao Senhor. O que é conhecer a Deus? É o Senhor quem dá a sabedoria. Da sua boca vem a compreensão e a verdade. Tudo isso ele oferece a quem o ama e obedece. Ele é um escudo que protege quem obedece a Deus de todo o coração. Ele separou o caminho da sabedoria para os justos, ele mesmo protege e guarda o caminho por onde os justos devem andar. Deus fará de você uma pessoa justa, equilibrada e que sabe tomar decisões certas. Porque a sabedoria estará no centro de sua vida e você se alegrará em conhecer a verdade. O bom senso e a inteligência protegerão você de decisões erradas. Eles não deixarão que você ande pelo caminho do mal, ou viva junto do homem que só sabe criticar e ofender os outros. Eles afastarão você dos homens que preferem andar pelos escuros caminhos do pecado em vez de andar pelo caminho da justiça. Que ficam alegres quando praticam o mal e veem outros cometer crimes e maldades. Eles nunca fazem nada de bom pois seus caminhos são tortos e sempre se desviam da verdade. A sabedoria do Senhor pode livrar você das palavras doces e mentirosas da prostituta. Da mulher que abandona seu marido, sem se lembrar que o casamento é um compromisso feito perante Deus. Quem frequenta as casas dessas mulheres põe em risco a própria vida, quem anda com elas se dirige diretamente para o reino dos mortos. Os homens que se envolvem com prostitutas entram um mau caminho, para o qual não há volta. Nunca poderão recuperar o que perderam, sua própria vida. A sabedoria fará você andar pelo caminho certo, o caminho dos justos. Pois os justos aproveitarão todas as coisas boas que a vida tem para oferecer, a terra pertencerá a quem obedeceu a Deus de todo o seu coração. Os homens maus e mentirosos desperdiçarão suas vidas e por fim serão eliminados da terra.